Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É... Eu quero agradecer a sua audiência, agradecer por você estar comigo nessa empreitada digital E quero te pedir que se você ainda não é inscrito, que você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos E lógico, como você vai gostar desse vídeo, que você possa dar o seu like, beleza? Então é o seguinte, e lembrando sempre, o curso de ranqueamento de vídeos é do Erivelto, o pulo do gato, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo deste vídeo, tem muita ferramenta legal, muita estratégia boa, que dá pra você ranquear vídeos, fazer vídeos é, com uma qualidade muito legal, e também é, conseguir ranquear nas primeiras posições, tá bom? Então é isso aí, o link está na descrição, beleza? É, e hoje eu quero falar é, qual é o segredo tá, de você estar na primeira posição das buscas no YouTube né? vou utilizar mais o YouTube, que é o que nós utilizamos aqui né? é, Tem também o Google, tá? mas é, lá é mais para sites e blogs né? Nosso caso aqui é vídeos, então é dentro do YouTube mesmo Bom, então é o seguinte: como é que você faz é, para ranquear o seu, o, seu, o seu vídeo na, na busca? Ali né, é, você sabe que quando as pessoas elas têm algum problema, por exemplo, é, como emagrecer rápido, é um exemplo: é, você pode você vai digitar lá no, no, no YouTube como digitar rápido, digita, é, desculpa, como emagrecer rápido, né. É, na barra de buscas do YouTube, né? E ali vai sair várias opções, né? E você vai ver algumas que estão em primeiro lugar. Então é exatamente este o segredo, tá? É, é muito difícil você conseguir ranquear o seu vídeo para três, quatro, cinco palavras-chave ou as tags que nós já conversamos. É muito difícil você é, ranquear para várias palavras, tá? Pois que é muito legal se você utilizar apenas uma ou duas palavras de busca é, no título e nas tags, tá? Por quê? Porque é, talvez você, se você conseguir ranquear o seu vídeo para uma, duas ou três palavras-chave, né? É muito mais negócio do que você tentar ranquear para 10 ou 12 palavras. Se você conseguir ranquear para uma palavra e essa palavra tiver uma boa busca, por exemplo, eu vou utilizar aqui o nosso exemplo do, da nossa série de vídeos. Aqui. É como ranquear vídeos no YouTube. É um exemplo. tá Então, se você conseguir ranquear, por exemplo, a palavra como ranquear vídeos, né? como ranquear vídeos. Você conseguir fazer com que essa palavra seja bastante buscada e você conseguir ficar ali entre primeiro até a décima posição com esta palavra ranquear vídeos, né, é muito melhor do que você tentar ranquear com outras palavras, por exemplo, né, para que você esteja me entendendo o que eu estou querendo dizer. E então, é você tem que escolher uma palavra chave específica ou duas colocar essa mesma palavra chave no título né, na primeira linha da descrição e que ela seja a palavra de arranque nas tags como a primeira palavra é, de, de, de, de procura né? por isso que é muito legal se você usar o vídeo aqui o vídeo que, é, porque ele já te dá esse posicionamento, é uma extensão, uma extensão que você pode utilizar do Google, né? E que é, ajuda muito, tá? É uma ferramenta que ajuda muito, é o aqui certo? Que é, uma, palavra, é uma, uma ferramenta que ajuda demais é, na, na busca de palavras-chave, né? E no ranqueamento, no posicionamento dessas palavras-chave para o seu vídeo, Tá? Então, é, eu quero que você entenda que é melhor você ranquear ali, é, posicionar né, para umas duas ou três palavras, tá? E é, esperar, porque também tem a questão da paciência para o vídeo poder ranquear bem, tá? Então, é, esse é o segredo, tá? Ranquear para uma ou duas palavras bem colocadas é, na procura ou buscas do YouTube. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí, tá? É, então, se você gostou do vídeo, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, tá bom? É, relembrando, ranqueamento de vídeos do Erivelto, o link na descrição, beleza? Então, se você quiser fazer algum comentário, algum comentário relevante, eu agradeço também, tá bom? Muito obrigado a todos, um grande abraço e até mais!